E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Adriel DNG. Mais um vídeo para vocês do game Blade Soul Revolution. Vamos continuar aquela aventura lá. É, batemos a, a meta de likes, né, que a gente queria tudo. E agora vamos é, continuar a aventura, né? Só nós só não batemos a meta de seguidores. Né, de inscritos no canal, mas com fé em Deus aí a gente consegue alcançar a meta o mais rápido possível, né? As metas, vamos alcançando os objetivos, os objetivos juntos, né? É isso aí galera, vamos lá, vamos para mais uma gameplay e hoje a gente vai continuar aí e vamos seguir na, é, no episódio 1. Um. O primeiro episódio foi o prólogo, né? Que foi o primeiro episódio da, do game, né? E agora vamos seguir para o episódio 1. Em primeiro lugar, pessoal, clica no botão, você que não é inscrito, clica no botão de se inscrever se você gostar do conteúdo. E se você gostar mais ainda, clique aí no like, né? Ou seria o contrário, né? Se você gostar do conteúdo, clica no like. Se você não gostar, pode clicar no dislike, mas deixa no comentário aí também o que você não gostou do conteúdo para que a gente possa é, começar a... É, avançar né a melhorar no canal beleza é isso aí galera e se vocês tiverem também é, sugestões de jogos para gente come começar a fazer as gameplays tudo pode deixar aí nos comentários também que eu vou analisar com carinho todas as sugestões tá e é isso aí galera siga também todas as redes sociais que estiverem na descrição na verdade no comentário fixado beleza e é isso aí e vamos lá bora para gameplay aqui em cima tá vamos estamos no level 5, iniciar o jogo vamos lá então episódio 1, um. capitão do ou do shan não sei exatamente que a gente pode. Aí, que acho que tá bom. Bom, vamos ver se tem aqui algum tipo de item, né? Pra gente tá. tá subindo do level 4 pro level 6. Né? uma coisa bacana a gente pegou aqui. Resgatar. Acho que não tem mais nada aqui. Beleza. Recompensa diária, e da cidade, beleza. Vou até subir aqui, até sumir a, as informações, né? Vamos lá. Aqui, recompensa. Mais, tudo que é recompensa, a gente tem que ir pegando, né? Porque às vezes também as recompensas, elas são... Elas são por dia, né? É, com tempo limitado, tudo. Então, acho que é interessante a gente sempre estar tá pegando as recompensas aí. São coisas que, com certeza, vão agregar bastante na nossa jogatina. Aqui, vamos abrir isso aqui. Vamos coletar 100 mil de prata. Beleza. Vamos ver isso aqui também. Ah, uh... aprimorar durabilidade, braseiro, não sei se esse... Ver aqui. tá beleza, aqui é acima do nível 30, então a gente não vai mexer uh, acima do nível 10 também a gente não vai mexer raro, também não vou mexer nisso fabricação do chapéu também não vou mexer Uh, use para aumentar tá não vou mexer use para colocar um baú que dura 10 minutos também não vou mexer Ah, beleza não vou mexer em nada disso Bom, acredito eu que não tenha nada para gente fazer agora vamos agora falar aqui com essa NPC As gameplays também, galera, eu vou deixar sempre de meia em meia hora pra não ficar muito enjoativo pra vocês, tá? Fica mais fácil pra vocês irem é, acompanhando, tá bom? Meu tio salvou você de se afogar no mar. Quem é esse homem? Ele é da escola Hong Moon, como você, ele saiu dos limites celestiais há muito tempo. Mas é uma lenda por aqui. Ele é o capitão da guarda de bambu. Enfrentando os negros Bom, enfim é aquele mesmo esquema Eu não vou ficar é, lendo né o, o, o que estão falando porque acho que é mais para vocês mesmo darem uma acompanhada no game né beleza guia de missão vamos tocar aqui começa os tutoriais né normal esses tutoriais aí os iniciais onde treino Beleza. Falar pra mais alguém aqui? Não. Tá, então vamos lá. Falar com esse mano aqui. É, a batalha lá foi tensa, hein? Foi épica. Nossa, eu li cavaleiros, são carneiros negros. <risos> Beleza, vamos lá. Vamos ajudar o mano lá. Não são carneiros não, são, querendo ou não são cavaleiros, né? Carneiros negros. Ô louco, o maluco é brabo, hein? Olha lá, velho. Pensa numa bica dessa. Olha lá, mano. Não faço nem ideia do que tá escrito. Mas tudo bem. Vamos tirar já o. Devia ter um rush, né? Um rushzinho. Será que tem? Não tem, ó. Não tem. só mais um que derrotar os soldados a galera bem tranquilo por enquanto né então ó aqui tem o alto ó que é, acho que... para que não é nem alto com não é não é alto de fazer as quests sozinhas né Na verdade esse alto aqui esse modo automático é um modo Esse modo automático é um modo só de batalha, né? Então, acredito que não seja tão, tão ruim esse modo, não. Bom, já fizemos a quest. Vamos lá ver o que tem que fazer. Tem que falar com o Guac-Jun. Compa... Aqui, ó, esse, esse mano aqui. ó, Ou essa mina. É, esse mano aqui. Vamos atacar, meu filho. Aí. Vamos lá. Tantos feridos, o cara fica desesperado, né? Eu sei que... Quem deixou um resgatou? Como essa, beleza. Fiquei preocupado, você nunca mais vai acordar, beleza. Tá. Ok. Não temos tempo a perder. Agora, fale com... Nam Sayo seja aqui para cima Aqui ó Aqui Falar de, vamos falar com Doxun agora. Oh, Master oh, o mó do, do Mestre Hong, né? Eu Perverso. Aquela lá é. Zika do Pântano. o Upamos o level, será? Level 7. Vamos agora upar as habilidades. Habilidade. Primeiro item. Entendi tudo isso, comecei você pode tomar nota se quiser. evoluir as habilidades. Vamos upar essa daqui. Mas a gente precisa de uns pontos de habilidade, não? Ah, lá em cima. Essência de habilidade e de prata. Use variante. Sendo mais forçado, pode... Beleza. Aprender variante. Tá, beleza. Isso aqui eu não vou aprender agora, não. Tá, vou aprender mais alguma coisa? Acho que não, né? Não dá pra subir de nível. Não dá, na... Não dá pra subir nada de nível aqui, ó. Tá, beleza. Beleza. E aí, personagem... Onde que é o bagulho de sair? Onde que é pra sair dessa jossa? É. Beleza. Dodan the Hero, o herói. Vamos lá, vamos lá fora agora. Algo não me cheira bem. Rapaz, o que, que você andou comendo? Ah, beleza. Quem é Dodan? É o filho do capitão e o um herói. Na cabeça dele o garoto é divertido, mas tão confiado quanto uma faz. <risos> Já cortou o dedo com papel? Mano, é doído. Beleza. Oh. Induzindo a fazer isso, rapaz. Bora lá. cara, são nível 7 também, igual eu hora esse ataque, né? Esse ataque aí é top. Mano, eu vou matando tudo que eu ver pela frente. Vai que eu upo de nível. Ah, tem que derrotar uns batedores mesmo aqui. Beleza. Chegum que tá se escondendo. Vamos falar com o Chegum. Tá, beleza. Cadê você, mano? Subir por aqui. Ó, oh, belo esconderijo, né? <risos> nem o 007 te encontraria. Nem o Hitman. pouquinho aqui com o game, pra gente conseguir fazer bastante coisa dentro desse prazo de meia hora. 30 minutinhos, eu acho que é um tempo bom pra gente estar tá jogando aí por dia. Ó, oh, tomou ele logo um stun. Filho. Toma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Rapaz, o bicho é bruto, Olha lá, mano. Olha lá, mano. O bichão é zica, hein? Olha lá. Top, mano. O que é que tem que fazer aqui? Solte. Ah, tá. Vou clicar na mãozinha. E aí, não vai não? Ah, beleza. Ah, esse maluco que é o Dodan. <risos> Dicas e sugestões, galera, vocês podem deixar nos comentários, tá? Isso vai ajudar bastante a gente a crescer o canal. E eu falo uma verdade aqui, gente, o canal não é nada sem vocês. Se eu ver que vocês não estão comentando, eu vou... Infelizmente, eu vou parar de postar os vídeos... Que são bacanas, né? Então deem sugestões, tudo. Vai ser bem legal aí se todo mundo começar a interagir e tudo, né? Beleza, gente? Obrigado. Mas vamos lá, vamos continuar a gameplay. E se gostarem do vídeo, deixa aí né, o like e tal, se vocês gostarem mesmo do conteúdo. estiverem gostando do conteúdo, vocês podem também é, se inscrever no canal, tá? Não tô pedindo doação pra ninguém. Tem gente que normalmente pede bastante doação. Eu não curto muito ficar pedindo doação, não. Se eu quiser doar ela, doa porque quer. Eita lá! Toma! Carneiros. Os caras podiam colocar cavaleiros, né, mano? Tinha que arrumar um jeito de descer esse delay, né? Dessa, dessas magias. Caramba, o maluco deu uma skill aqui, mano. Você viu, mano? Deu uma skill, tirou metade da minha vida. com o Dodan. That, like was... É, Gwon. Um, yeah. Líder do Carneiro Negro. Carneiro. Carneiro Negro. Ainda bem que ele não se feriu. Ainda bem que ele se feriu na explosão, senão teríamos perdido. Vamos usar o Caminho do Vento. É uns nome diferente, né? Caminho do Vento, Carneiro Negro. Beleza. Jeito mais rápido de aprender é na prática. Upamos level, eu acho, hein? Aí, level 8, beleza. Ventura uh, concluída. Receber da próxima vez. Vou parar. Vou receber isso aqui. Isso aqui ainda não. Já quer receber um monte de coisa, né? Tudo junto, né? <risos> não é bem assim que funciona. Beleza Aqui. Equipando um bracelete Legal Não mostra ainda o bracelete, mas tudo bem né? Use o caminho do vento Para a aldeia do bambu Não, velho, não é aí não Aonde é? Onde que é? Onde que é? Que isso, mano? Oxi Entendi foi nada agora Acho que ele teleportou, né? Acredito eu? Não sei Isso aí, vamos lá Esse jogo tá muito bonito Vocês estão achando o jogo bonito? Tá muito legal mesmo Receber da Google Play. Calma, mano. Depois eu vou, acho que eu vou conectar no Facebook. Vocês viram lá que conectar o Facebook dá. Entra numa facção e ganha trajes de facção. Passa a primeira missão. Primeiro ato, capítulo 30. Depois a gente vê. Guia de movimentação comerciante de equipamentos e tal. Não quero nada disso. Tá? Ah, vamos pegar aqui o que a gente ganhou. Ó. Continuar tutorial. Com a tarefa específica para desbloquear conquistas, tá? Tá. Ah, é normal. Pular tutorial. Beleza. Aventura a gente ganhou aqui, ó. Tal. Ah, a gente vai sempre ganhando item, ó. Bom. Vamos ver. Vamos lá. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Ok Concluído Tá Beleza, aqui já não tem mais nada Recompensa de evento Não sei se a gente já pode ir resgatando essas coisas aqui Dia um, Tá, beleza Informações sobre clã Eu não quero clã ainda presença concluída, conquista desbloqueada, membro diligente Essa caixa de correio tal, beleza, a gente tá no nível 8, daqui a pouco a gente já pode até abrir aquela caixa de level 10, né ah, beleza, aqui ó, 50 de prata Aqui a gente vai ganhar bastante, né? Bastante dinheiro, ó. 250 de dinheiro. Tá ruim, não? Level 10 aqui, esse baú, não vamos usar ainda, não. Aqui a gente ganhou alguma, mais alguma coisa. Não, level 10 também. Mais um aqui. Tá, não, isso aqui eu também não vou querer agora. Então vamos fechar aqui e vamos continuar a gameplay. Bora lá. Aqui a gente tem que ir pra falar com o Doshun. Cadê ele? Eu tinha visto ele aqui. Ah não, foi reflexo do negócio... Esse tiozinho aí, ele luta bem. Luta muito bem, inclusive. Cara ficou tudo doido. Olha lá, <risos> meninada. Save so yeah, Aqui não é mata tudo. Aqui não tem essa. não. Dizer que os escudos anímicos. An, anímicos, é isso mesmo. Não em poderes misteriosos, lutadores marciais. Abre seu um inventário para equipar. Vamos equipar então. Bregenites. Beleza. as mais duas partes, mas roubaram tanta coisa. Desculpa por não ter achado mais escudos anímicos com o mesmo nome. Funcionou melhor. Em grupos de 3, 5 ou 8, ó. Vamos lá, já é uma dica, já. Eles são mais eficazes os grupos individualmente. Beleza, começou o peito win. ó. Vamos lá. Não vou comprar nada. Beleza, vamos lá. Anel de bronze, vamos equipar. Beleza, agora a gente tem que ir ali. Ó. Opa, daigo deigo deigo. maravilhoso, hum, maravilhoso! Beleza. Bogwan, Bogwan, Bugwan. Bogwan, Bogwan, Bugwan. Coloque itens no depósito. Ah, é como se fosse um White House isso aqui. Eu ainda não vou colocar itens aqui, não. Eu ainda não vou colocar itens, não. Uano na casa de cura, onde que é a casa de cura? Onde que é a casa de cura? Clã de treino. É, armazenista, fale com Guana, casa de cura. Será que é pra cá? Não sei, vamos ver. Pessoal, aproveitando o loading aí, se vocês puderem curtir a live, a gameplay, se vocês puderem se inscrever no canal, vai ficar bem legal. E se quiserem também que eu traga mais conteúdo, né? É legal vocês curtirem e se inscreverem. Convide um amigo, gente, pra, pra assistir. Não tá fazendo nada, vou lá, vou. Vou ajudar o Adriel lá com as. Pelo menos uma viewzinha a mais lá vai ser top. Ah, você está. Glad you're not late. O cara é ignorante. O que foi? Chamando por quê? Não há remédios suficientes. Beleza. A praia do bambu. Os remédios lá são tão fáceis de fazer, né? É bambu. Opa! Esse barulhinho aí é o cara que vende pão na rua. Na sua casa, vende cara... Que... Na sua rua, vende cara que vende pão na rua? Na moto, na bike... Se tiver vocês, olha lá, <risos> se tiver vocês deixem aí no comentário. <risos> Vou clicar aqui em cima. Esse aqui é o ranking, tá? Ah, esse aqui eu acredito que seja as diárias dentro de uma determinada cidade é que é muito comando né gente é comando a, de... a... a rodo colete conchas na areia mano esse bagulho aqui eu achei da hora Quatro beleza fale com co Você está vendo aqueles fracassados ali? São soldados carneiros negros e não escaparam a tempo. Tenho certeza que você será capaz de lhes dar um aviso bem sério fisicamente. Se é que você me entende. Beleza, vamos lá. Vamos lá, Dalança. Missões secundárias. Eu gosto de missões secundárias. Às vezes dá, dá itens melhores do que. As missões principais. Vamos ver essa skill aqui como é que é. Eita bexiga. Boa garota. essa skill que, que faz é só uma rasteira só uma rasteirinha beleza toque aqui para receber, receber as recompensas beleza ah, vamos ver mais uma derrote o capitão isso aqui é a dor da frota cadê ele bora lá filho não tira do automático Vou fazer tudo sem modo automático, mano. Não quero usar automático nesse jogo. Brincos de bronze, vamos equipar. Todo equipamento é válido. Esqueci que dá para usar. Vamos agora aqui, ó. Vou fazer todas as missões. Beleza. Beleza? Tá. Toque para resolver as recompensas. Tá. Beleza, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? E na sequência, é, vocês vão ver a continuação aí do capítulo 1, um, tá bom? Beleza, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, peço... Peço, por favor, que deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Para vocês não vai influenciar em nada, vocês não vão gastar um centavo com isso, mas para mim vai me ajudar bastante, bastante mesmo pro canal. Beleza, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e fui!